Fala galera, tudo certo? Eu sou o Cross e é o seguinte, avisinho rápido, vídeo sem edição, sem nada pra vocês, tá bom? É, ontem a gente teve aí nosso primeiro web programa, mó legal falar assim, web programa. Enfim, a gente fez a live ontem do Cross TV, nosso programinha semanal, tava toda sexta-feira às 10 da noite. A gente vai ter o Cross TV, foi muito legal, uma interação foda e tal. Se trocou ideia, se você perdeu, tá em destaque aqui no canal, é a playlist. Então dá uma olhada aí no Cross TV, tá bom? É. Bom. A vizinho meio chato, galera, é o seguinte: hoje a gente só vai ter esse vídeo que já saiu de sexta-feira e esse aqui, tá? Eu só tenho um agora de Battlegrounds, mas não era pra sair aqui nesse canal opa, soltei demais, calma é, mas enfim, é, fiquem ligeiros aí, tá, é, nas próximas semanas que eu vou anunciar umas coisas bem legais pra vocês é, primeiramente quero agradecer o feedback foda da live de ontem, é, vocês participaram, foi muito legal, fiz live respondendo jogando com vocês, a gente passou quadros, passou crítica, e esse formato é um programa mesmo, né, de TV a gente fez só que é um web programa, né, e ficou de fato muito legal, então um avisinho pra vocês de leve, é, que a gente só vai ter esse vídeo hoje, tá, esse de sexta-feira. Amanhã, a gente já volta com as séries normais, tá? Porque como eu fiz o programa ontem e fiquei até tarde jogando Battlegrounds, é... eu não consegui gravar as paradas pra hoje. E eu vou tirar hoje à tarde, galera, pra dar uma relaxada. É aniversário da minha namorada também, tá? Então... não vai rolar. Muita coisa, tá? É... Então, amanhã voltamos. Amanhã eu vou soltar um vídeo às 11 horas da manhã, é... que eu falei pra vocês, né? Que eu tô fazendo testes às 11 horas da manhã. Então eu vou estar tá soltando um vídeo falando sobre o Resident Evil Vendetta, que é a nova animação é... da... da do Resident Evil, né, que ficou muito bom é, e eu vou soltar amanhã aí uma hora da tarde a gente vem com sexta-feira quatro e meia, Jack Chan de volta, ok? E aí segunda quatro e meia a gente já tem de a lixo no CSGO, tá? E nove e meia amanhã também vai ter outro sexta-feira tá bom? Então é o famoso vídeo pra dizer que não vai ter vídeo, ok? É, é um videozinho rápido, sem edição, eu nem vou colocar edição eu nem vou colocar nada, então se você ainda não viu esses vídeos que estão aparecendo aqui na tela, na minha cara, dá uma olhada aí se você ainda não assistiu nenhum deles, tá? Se você é quer assistir Battlegrounds, tem algum aqui aparecendo? Se você é quer é sexta-feira, tem algum aqui aparecendo? Eu vou deixar um também na nossa série de Jack chance você ainda não perdeu, porque amanhã tá de volta às quatro e meia, tá bom? Muito obrigado, galera. Foi mal, mas eu tô meio, eu tô meio cansado e eu tenho que gravar, tá? É, então eu vou dar uma descansada, ficar com a minha namorada, e aí vou gravar as coisas pra amanhã e pra semana, tá? Porque eu pego um dia e gravo tudo. Então, só isso aí, tá bom? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Valeuzão pelo feedback de ontem. E é nóis, gente. Tchau!